Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é o Leonardo Carvalho. No vídeo de hoje eu vou falar sobre SEO de YouTube, como aumentar visualizações no YouTube. Inscrição também, que naturalmente um aumenta o outro, tá certo? Então vamos lá. É... Se você gostou do assunto desse vídeo, já deixa o seu like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, sinaliza para o YouTube que você é, tem interesse nesse tipo de assunto, que o YouTube vai entregar mais para você, tá certo? Deixa um comentário também me falando se você prefere vídeos de SEO de YouTube ou SEO para blogs, para mini site E se você lembrou de algum amigo que vai gostar desse vídeo, vai ajudar essa pessoa que de repente está iniciando um canal e está tendo dificuldade de startar, não sabe nada ainda e está precisando de algumas dicas, esse vídeo aqui cara, está fantástico, está bem resumidinho, só o, o filé tá? para você conseguir fazer algumas alterações no seu, no seu canal e já começar a ter mais visualizações e mais inscritos. Lógico que o conteúdo tem que ser de qualidade. Mas vamos lá. São 10 dicas bem práticas. Escolher a palavra-chave. Isso aqui eu acho que é básico. Todo mundo já sabe, né? Mas é bom sempre lembrar, porque isso aqui é a base da estrutura. Importante, vai começar o vídeo. Antes de começar a gravar, você precisa escolher a palavra-chave, fazer a pesquisa. Na própria pesquisa, você descobre assuntos que, de repente, você não tinha se ligado ainda. É, estudar e fazer o um roteiro em tópicos, fundamental. Então, você para pesquisar, você faz o quê? Você vai no YouTube, suco verde... Detox. Quando eu escrevo aqui, olha só, já é uma palavra que não é. É um pouquinho em direção à cauda longa, tá? Que, ou seja, não é sobre suco. Quando você bota suco aqui, vai aparecer suco de. Vamos ver. Ó, suco de fruta, maracujá, caju, morango. Não, estou querendo fazer sobre suco verde. Aí, ó. Detox para emagrecer de couve e abacaxi para perder a barriga. Eu já defini que meu, vai ser suco verde detox. Aqui, você já estou afunilando, já estou nichando. Especifica, nicha, suco verde detox. Aqui você já vai ter a sugestão de para emagrecer com abacaxi. Você pega as palavras sugeridas e, e aproveita para poder incluir esse assunto no seu vídeo e, e incluir também em outras partes, como título, descrição. Para verificar, validar, eu estou usando aqui a, a ferramenta Ubersuggest, né, .io, vou deixar o link ali na descrição lá embaixo, tá? Então, suco verde tem aqui, ó, são 27 mil buscas. Você pode escolher aqui como fazer suco verde emagrece, mas só os títulos de exemplo, tá, gente? Eu vou suco verde detox. Pega receita, já assiste vídeo pra você ter conteúdo, tá? Então vamos lá, vamos pra segunda. É, você pega essa, essa palavra-chave que você definiu, suco verde detox. A maioria das pessoas faz assim, as Sete receitas deliciosas de suco detox verde. Você faz o seguinte, se você quer dar força pra essa palavra, pega e bota no início aqui, ó. Suco verde detox. Bota dois pontinhos ou então constrói a, a estrutura da sua, do seu título, da sua headline, de forma que... Pro início. Não é obrigatório. Sete receitas deliciosas de super detox também tá legal, não tá ruim, não dizendo que tá ruim, mas assim é uma forma bem interessante também de você dar força, que essa palavra é uma palavra importante para você, tá aqui logo no início. Então vamos lá, vamos para a terceira aqui, para aumentar o engajamento. O YouTube entende que assim quanto maior o engajamento, mais o seu o seu vídeo é de valor, ou seja, o seu vídeo é capaz de, de ganhar likes, de ganhar compartilhamento de ganhar comentários, de ganhar inscritos né, no seu canal, então assim, todo esse engajamento mostra para o YouTube que, esse, que o seu vídeo é um vídeo de valor, que as pessoas gostam. O YouTube se preocupa com o usuário, então assim, é, o usuário é rei nessa história, entendeu? O YouTube tem a intenção de reter esse usuário na plataforma, ele vai querer assim, se ele manda para o seu vídeo, seu vídeo ele ah, desiste e sai do YouTube, vai para outra coisa, vai fazer outra coisa. O YouTube pensa, né, pô, esse, esse canal aqui é um canal que não retém, né, que não gera engajamento. Então, vou esse canal aqui, cara, olha só, a pessoa assistiu um vídeo, assistiu o outro, deixou like, deixou comentário. Essa sequência de coisas que o usuário faz no seu canal, vai, vai mostrando para o YouTube que o seu canal é um canal, ele vai reter o usuário na plataforma, indicando e retendo o usuário na plataforma, é mais publicidade que vê, mais força ele vai ganhar na plataforma, vai ficar mais bem classificado, aí é efeito cascata, porque quanto mais bem classificado ele aparece mais, se aparece mais, mais pessoas clicam, mais tráfego, mais tráfego, as coisas acontecem, já que você quer comentário... O usuário não vai fazendo nada um comentário, então ele pode ser estimulado por uma CTA, uma chamada, chamada para ação. Então, faça uma, uma chamada específica. Você pode chegar e falar assim, ó, deixa um comentário aqui, na, aqui embaixo, falando se você está gostando desse, desse vídeo. Aí você pode fazer até melhor, estimular a, a interação mesmo, falar o que, que você prefere, você prefere A ou B? Você prefere suco de, é, verde detox é, com abacaxi ou você prefere com gengibre? Cria o um senso de pertencimento também, né, de comunidade. E gera engajamento, gera movimentação ali. Às vezes, uma pessoa responde alguma coisa, outras pessoas vão, vão comentar sobre o comentário da pessoa. Isso aí você vai alimentando o, o seu vídeo, o seu canal. Isso é muito importante, tá bom? Então faz parte faça cta chama a galera para interagir com você então você pergunta para o espectador né, se ele prefere isso ou aquilo você prefere suco verde com couve com agrião faz uma pergunta para a pessoa responder prefere a ou b vamos para a quarta é uma forma para uso das tags de vídeo que a, a tag é muito importante tá? o objetivo das tags basicamente ele é ajudar o youtube a entender qual o conteúdo do seu vídeo né você precisa mostrar para é, é, quem ele vai mostrar então são as tags que ajudam. Quanto melhor ele entender, melhor ele vai ficar classificado e entregar seu vídeo. Prestar bastante atenção nisso aqui. É, eu sempre achei que quanto mais tag botasse melhor, não é a quantidade de tags que vai influenciar, mas a qualidade das tags. Tem que ser específico. Como assim? Se você quiser abraçar o mundo, ele vai ficar na dúvida na hora de entregar e vai te botar lá para baixo. O é, um novo estudo que está sendo feito é o seguinte. Para você botar as tags numa ordem crescente, Hino, alternativa e ampla, destino aqui seria o alvo você precisa ter a sua palavra chave alvo assim com o maior peso ali, e ser é a primeira é, às vezes a gente achava que não importava a ordem das palavras mas importa, então se sua palavra chave ali é suco verde detox então a primeira palavra chave que você vai botar é suco verde detox depois a segunda vai ser não ser as alternativas, como assim? deixa eu botar aqui ó, suco verde então já aparece aqui ó, uma das opções de suco verde é suco verde detox, se eu botar detox aqui, ele vai sugerir ó, para emagrecer com abacaxi para congelar então você escolhe aqui dentro para emagrecer, é com abacaxi e seca a barriga. Eu até botei aqui. Então, assim, a, a primeira tag vai ser específica, suco verde detox. As tags seguintes vão ser suco verde detox para emagrecer, suco verde detox, covo, laranja e gengibre, que estava que ali, né? Suco verde detox, seca a barriga. Então, na hora de fazer as tags ali pro seu vídeo, faça isso, entendeu? Então, deixa eu fazer uma simulação assim com vírgula, tá? Que eu, normalmente. Isso aqui depois você copia e cola lá no YouTube. Aí depois vem a parte ampla aqui, que você vai botar uma ou duas tags tá, amplas. Ou seja, seria o quê? Suco, ou emagrecer, ou detox. Tá, então você vai botar uma ou duas, bota duas. E testa também, tá gente? Vai testando. Tem ferramentas que elas vão analisando ali. Então aqui botaria suco, pode botar detox. A orientação antiga que eu seguia, e até sigo né, nos vídeos anteriores, esse estudo eu peguei hoje, assim que eu fiz hoje, eu usava até 500 caracteres, no limite. E atacando coisa ali, tá? Eu achava assim, quanto mais eu botar, mais eu vou pescar. Mas não. Quanto mais específico você for, mais ele vai ser assertivo. No... Então vamos fazer um teste, gente, tá? Isso aí eu acho que vale a pena. É, você sobe um vídeo, faz um teste para ver se vai funcionar. Os vídeos das pessoas que eu estava estudando, que eu estava percebendo, eram vídeos que pontuavam muito. Ou seja, estavam sempre lá em cima. Então, assim, a pessoa que está lá em cima, não tem porquê você não acreditar se na própria descrição, nas tags dele eles estão fazendo isso. Então agora vamos para o quinto item aqui, que são as thumbnails e né? as miniaturas. Esses são os quatro elementos principais, a meu ver. Título, descrição, tags e Quando é feita uma busca, a primeira coisa que o usuário tem em contato, no espectador, é com a thumbnail. Depois ele lê o título, depois dá uma lidinha ali na descrição, às vezes quando não lê, quando já não clica. E Mas a primeira coisa que a pessoa se preocupa realmente ali são as thumbnails. Então ela tem que ser chamativa, a thumbnail você tem que dedicar um tempo, porque é fundamental aí para para performance do seu vídeo essa taxa aqui é a taxa que quando aparecem vários vídeos é a porcentagem de vezes que gente de tantos ali a pessoa escolheu e clicou no seu tá bom é as cores bases é, do youtube são branco é vermelho preto meio cinza e branco então se você bota um vídeo todo branco deixa eu ver se tem um aqui branco ele não se destaca essa aqui como é que apesar de ser feia pra caramba ela chama atenção Tá? tem alguma chama atenção tá essa primeira capa que só tem lógico, que na primeira parte do youtube só vai ter campeã, mas assim, você tem que buscar, ó, aqui ele botou um amarelão, chama bastante, ó, botou aqui cores contrastantes, aqui você vê que não tem quase branco, mas se você for um vídeo é, de canais menos é, experiente, você vai ter, ó isso aqui, como, como é que chama a atenção. Depois repara, entra em canais que não tem tanta visualização, você vai ver que vai ter muita thumb é, com fundo branco, quando você faz uma busca aqui, a primeira coisa que vai chamar a atenção são cores que fogem ao branco, que fogem ao, ao cinza, tá? que fogem ao, até o vermelho aqui do YouTube, que às vezes ele bota mais cor. É, eu acho que chama atenção, acho que tem bastante força sim. Tá? Mas tem outras assim que já não chamam tanto. Tá vendo? O cinza fica meio... É, se confunde com o fundo. Aqui, branco, ele vai se confunde um pouquinho. Mas essa amarela como chama atenção. Olha esse ovo grande aqui, como é que chama atenção. tá? Ó, então você tem que prestar atenção assim para quando você encaixar a sua thumbnail, para ver se ela, ela fica morta ou se ela fica viva. Tá? Se o texto está bem colocado ou não. Para aqui, ó. Sem texto não chama bastante atenção. Então é isso. As cores que, que... Que não sejam tão cores básicas como o branco. Preto eu gosto, vermelho eu gosto também. Mas depende da forma que você vai usar, tá? É, as cores sugeridas muitas vezes são cores quentes, né? É laranja, amarelo, ou próprio vermelho, né? O vermelho é a cor chamativa. Mas pra gente você pode usar uma cor inusitada, que as pessoas não usam muito um lilás forte, um verdão... Você precisa chamar a atenção e se destacar do conjunto. Se você for usar também o texto na thumbnail, não precisa ser igual ao título, senão às vezes não vai caber, né? Imagina o título grande. E aí você pode usar ali, no máximo três palavras ou até 30 caracteres mais ou menos. Ó, aqui tá vendo? É, é muito texto, mas ele botou ó, vivendo avançado. Aqui dá pra ler, agora o de baixo não dá nem pra ler, tá vendo? Não sabe tá nem ter colocado. Dia 1, um, que legal isso aqui, ó. Usou verde. Isso aqui tá ótimo, ó. Destacou se destacou tudo, ó. Não tinha nem como não ver. E criou uma identidade. Aqui você já viu, já viu que pertence ao mesmo ali, ó. Bom, isso aqui é a, é a capa do YouTube. Aí fica difícil até de você escolher porque só tem é, indicação do YouTube, né? Mas vamos pegar aqui dentro do suco verde detox? Ó, vamos ver aqui. Eu fiz a, a pesquisa para suco verde detox, que a gente vai pegar alguns que tem menos é, visualização do que as, os da capa. Ó que legal aqui, ó. Cinco sucos detox. Botou ali uma caixinha deu bastante destaque, poucas palavras. Ó, por exemplo, esse aqui, ó. Tem muito texto, não precisava. Isso aqui tá legal, tá vendo? Outra coisa também, prestar atenção pra quando botar o texto, não botar aqui em cima da... Tá vendo aqui, ó? Fica em cima da, do tempo do vídeo, aí não dá pra ler. Olha, isso aqui que eu tô falando. Tem gente que bota suco verde até 50... não ah, lá no meio, ó, Suco verde que elimina em até 50, 90 dias, seca a barriga grande. Não precisa, entendeu? Não precisa disso tudo. Às vezes, basta aqui uma... Tipo essa aqui, ó. Ana Maria Braga. Não precisa de mais nada, cara. A galera já clica. Descrição. Quanto mais palavras relacionadas na descrição melhor. Você pode colocar, se tiver relação, você usa suco verde detox, suco verde para emagrecer, suco verde de couve de comacaxi. Você vai usar essas palavras-chave para quê? Para é, mostrar para o YouTube que esse vídeo é um vídeo que tá bem, o que as pessoas estão procurando. Mas não adianta ter ali é, o suco verde da Anitta. Aí você vai botar bota a Anitta, mas não tem nada sobre a Anitta no vídeo. Então bota a marca, né? Se fosse sobre suco verde da, da marca tal. Suco verde do personagem tal, entendeu? do artista tal, mas assim, não usa à toa as palavras-chave nessas primeiras linhas. na preferência também para não sair copiando, colando, para não botar aquele bloco de palavra chave A galera vai botando assim, mesma palavra-chave milhares de vezes, achando que vai que o YouTube vai entender, mas eu não, não, não, não gosto muito de fazer isso. Você usa entre 100 e 200 palavras, pode ser até mais. O YouTube, na verdade, ele permite até 5 mil caracteres na descrição, né? Então. Usa a palavra-chave ali, pra, já que vai usar, usa as palavras-chave. Usa as palavras-chave é, relacionadas, indicadas pelo YouTube. É, usa link para site com autoridade, que aí você pega um pouquinho dessa autoridade dele, né? Pode ser seu, também do seu canal, ou até de uma recomendação de algum, de algum vídeo que vai complementar a informação que você falou. É, evite links que levem o usuário para fora do YouTube. O YouTube, ele, na verdade, ele quer indicar canais e vídeos que retém o usuário na plataforma. Então, se manda para você, você manda para fora. Se manda para você, você sai, o usuário sai. Ele vai começar a entender que não é bom mandar para você. Então, isso é uma sacada bem legal. É, o YouTube quer reter a pessoa, o usuário na plataforma. Evite links de concorrente. E o YouTube e o Facebook eles são concorrentes. Se você botar a indicação de um concorrente ali, eu não sei né, se vai funcionar. Porque ele não vai querer mandar é, usuários dele para o Face, entendeu? Use emoticon para destacar, né, organiza também o texto. Ó, tá vendo aqui? A pessoa usou aqui uns emotivos para organizar. Tem como organizar melhor, mas tá vendo? Tá tudo organizadinho. De uma forma geral, pulou linha Ó, Botou aqui para destacar, porque como tem muito texto, sem formatação, fica difícil você enxergar. Então, botou aqui uns bulletzinhos né? Uma carinha. Agora do sexto passo a gente vai para os quatro últimos, tá? São os quatro mais importantes. Então, assim, se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like aí, tá? essa aí sua gratidão. E deixa o like, deixa um comentário, aproveita ali, dá um clique, né? E se inscreve no canal para receber. E eu sei como é bom você receber o material que você aplica e dá resultado, tá? E eu acredito que quando você ajuda, você também recebe. Então, assim, o, o dar, desbloqueia o receber, tá? E essa energia aí da, de gratidão das pessoas, ela vai voltar em, em forma de, de visualização, de indicação, de like, enfim, de, de tudo. O YouTube é uma ferramenta de busca, onde você compartilha conteúdo. Quanto mais você contribuir, mais você também cresce. Então, se você ajuda pessoas a crescer, você vai crescer também, Vou deixar aqui embaixo na descrição também um vídeo de um especialista que ele fala como você pode usar outras ferramentas para potencializar seu canal, tá? Ou seja, assim, você tem o Face, você tem o Instagram, você tem o Pinterest, você tem um blog, né? um site que você pode usar para potencializar isso aí, tá? Quando você assiste um vídeo de uma pessoa que já chegou onde você quer chegar, então ele vai te dar o caminho das pedras. Em vez de você aprender a tentativa e erro, gastar tempo por, errando e se frustrando, e às vezes até desistindo, você pode simplesmente aprender com alguém que já trilhou, Aquele caminho vai te dar um método passo a passo ali certinho para você é, alcançar mais rápido aí os resultados que você tanto deseja, né? Então assim, se você está chegando agora também aqui no canal, eu vou deixar o link aqui no card e aqui na descrição é, de outros vídeos que falam de SEO de YouTube, como você editar vídeos, tá? Que fala sobre como você montar sua estrutura de negócio na internet para poder ganhar dinheiro, para ganhar visualização, para ganhar inscritos, enfim, seguidores. Então é isso, vamos lá, vamos para a sétima. Aumente a duração dos seus vídeos. Um dos parâmetros do, do YouTube, para indicar você mais, é a permanência de pessoas no seu vídeo, né, que é a retenção, mas também a duração de vídeos. Então, sim, se você bota vídeos de 2 minutos, 3 minutos, por mais que a pessoa assista o vídeo inteiro, não vai ser igual a um vídeo de 10, 15 minutos. Foi feito um estudo profundo e a média de tempo dos vídeos da primeira página do YouTube, né, lá da capa do YouTube, que são os mais bem cotados, de 14 minutos e 50 segundos. Deixa eu até botar aqui em vermelho. O usuário, o espectador, fica mais tempo para assistir. Ele fica ali. Se for um assunto bom, que tem a retenção, ele vai ficar ali assistindo 14 minutos. Nesse período, o YouTube também pode botar publicidade. Ele está retendo os olhos na, na, na, na plataforma. Tá? Então, o YouTube gosta de vídeos que são mais longos. Os vídeos mais curtos, de 1, 2, 3 minutos, eles são muito indicados para celular. Ou seja, para saber que são vídeos que as pessoas estão na rua, estão no transporte, estão no trabalho e não podem gastar muito tempo ali. Tá, então tem algumas peculiaridades. Então o YouTube gosta de vídeos que mantém as pessoas assistindo por longos períodos de tempo. Isso é bom para você também, que você vai acumular tempo de exibição. Para se qualificar para o programa de parceria do YouTube, você precisa alcançar 4 mil horas assistidas e mil assinantes. Tem gente que consegue a quantidade de assinantes, mas não consegue quantidade de tempo. E tem gente que nem o, o, o rapaz que publica filmes, ele tem a quantidade de tempo, mas não tem a quantidade de assinantes. Então assim você tem que achar o meio termo para isso. Essa boa média é que você faça vídeos entre 8 e 15 minutos. Então vamos lá, vamos para a oitava. Adicionar parênteses e colchetes no título do seu vídeo. Pode parecer bobo, mas assim, pode aumentar em até 38% a taxa de clique. Como assim? Suco verde detox, 7 receitas deliciosas. Aí você bota entre parênteses, simples e nutritivas. Como emagrecer rápido com é essa dieta é poderosa e saborosa? Porque não dieta ser, né? ser poderosa, você passar fome ou então comida horrível. Então isso aqui é como se fosse um.. um algo adicional, que você faz um comentário, né, então, é, como formatar seu PC, tutorial prático, então você separa informação, os vídeos tem muito mais é, acesso, né, quando você bota essa aqui, uma coisa simples, né, Mas você pode usar palavras de, de, de alto impacto também, que eu já, eu fiz um vídeo, cara, que é muito bom, que eu vou deixar também lá embaixo, que fala sobre títulos, como você construir títulos persuasivos, tá, fala de copy também, copyright, então, assim, você pode usar palavras fortes, como rápido, simples, adoro, o pessoal adora, verdade, novo, tutorial, definitivo. Eu tenho uma listada de não sei quantas palavras que eu botei, que são palavras é, incríveis, surpreendentes, oficial, eu botei aqui, então você usa aí parênteses ou colchete, tá? Isso aqui é uma dica ótima. Vamos para nona. Aparecer nos vídeos sugeridos. Gente, se não deixou seu like, dá uma força lá, deixa seu like, tá bom? Eu estou pedindo aqui, porque eu sei que... Se você chegou até aqui, você é uma pessoa interessada, tá? Você está engajado aí vendo o vídeo, porque realmente essa informação aqui tá uma informação de, alto, de alta qualidade para quem realmente trabalha com o YouTube, pode fazer diferença aí entre o sucesso ou não do seu canal, tá? É, e se você quiser é, mais informação, eu vou deixar o link de um vídeo, de um método, cara, que vai te passar muito mais informação. Então fica ligado lá na descrição, porque o vídeo acaba, mas ali você tem muito mais informação ainda, tá bom? Aparecer nos vídeos sugeridos. Quando você bota tem um vídeo aqui você tem os vídeos sugeridos, tá? Todo mundo e uma das grandes formas de você crescer no YouTube é você aparecer aqui, tá? A sugestão. Então assim aqui tem um vídeo que fala de suco seca a barriga quatro semanas, quatro quilos em uma semana. Então aqui você vai ter vídeos relacionados, tá vendo? Ó, tá vendo? Tudo que é relacionado a emagrecer, a dieta, a suco, ó, uma, tem um macetinho que é muito legal. É, imagina aparecer nos vídeos sugeridos de um vídeo que está bombando. Imagina lá, tem alguém que botou um é, suco verde detox é, de abacaxi com gengibre. Aí esse vídeo está bombando, está lá com, sei lá, 2 milhões de acessos. Tudo que você quer é colar com esse vídeo para sempre que ele for acessado mostrar o seu. Então o que, é que você faz? É você usa as tags semelhantes, é, iguais, mas não todas, né? Para que isso? Para o YouTube entender que o seu vídeo tem um assunto muito parecido com esse. Então, se a pessoa está vendo isso aqui, ela gostaria também de ver isso. Então você meio que pega uma carona, digamos assim, na, nas visualizações desse vídeo. Mas para o YouTube te colocar aqui também você tem que estar tá top, tá? Então o vídeo tem que estar tá legal, tem que estar tá tudo otimizado. Então, uma das dicas é o seguinte: você copiar, ah, sei lá, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, uma sequência parecida de, de, de, de tags para que o YouTube entenda que caramba, esse, esse vídeo aqui é interessante. Mas não é como copiar é é tudo. Se você copiar tudo, aí você, pelo contrário, pode ser punido. Tá, mas assim, você copia até em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, igualzinho na mesma sequência, Por quê? porque o YouTube pode sugerir. Então você pode pegar esse vídeo aqui. Ó, tá vendo aqui? Você tem algumas extensões que você pode pegar essas, essas aqui. Ó, olha que ela botou: suco detox, suco detox turbo, suco detox para tomar de manhã, detox corporal, suco de salsa e limão. Então aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, mais um. Tá? Você pode pegar mais um aqui e botar lá no seu vídeo. Não é para copiar tudo, porque se eu tiver aqui suco detox da Anita, então se eu tiver aqui um nome próprio, se eu tiver uma tag única, pode ser que prejudique, entendeu? Então você tem que você tem que entender como é que funciona para pegar as palavras-chave que são interessantes para você e pega uma sequência de 5, cinco, seis palavras ali, bota no seu vídeo. O assunto tem que ser o mesmo, lógico, não a é gente querer ranquear para um assunto diferente. E você pode aproveitar essas palavras-chave para poder o YouTube entender que você tem um assunto muito semelhante e que vale a pena, se você se interessou por esse vídeo primeiro, você pode se interessar pelo outro. Tem que testar, gente, tá bom? Eu não estou dando formas aqui, não. Tem outros fatores que o algoritmo do Google trabalha que a gente não sabe. Mas são coisas que funcionam. Então, ó, é pegar, copiar as tags de uma, uma sexta iguais na mesma sequência. prestando atenção para ver se não são tags que são específicas demais, com um nome próprio, com o um nome de uma marca, tá bom? Então, vamos lá, vamos para a décima. Tempo de visualização. Eu vou falar de novo disso porque realmente é muito importante, tá bom? Os vídeos que mais bombam tem uma coisa em comum. É... Muito tempo de visualização. Então, assim, se você for na principal lá, vai ter... é difícil você ver vídeos em curto. Você, tem... você vê que tem vídeos aí que às vezes são de temas, sei lá, motivacionais, religiosos, que tem uma hora e meia, tutoriais, aulão. Você tem muito vídeo de uma hora e a pessoa fica... Então, você imagina a taxa de retenção que um canal desse não tem. Ele bota um vídeo de uma palestra de uma hora e meia e a galera fica assistindo. 40 minutos, meia hora, entendeu? Então, é muito importante. É lógico que, que não é todo mundo que fica, mas assim, mas se, sei lá, se uma pequena porcentagem... Mas se uma porcentagem ficar, você não só está aumentando a sua retenção no vídeo longo, mas como você está aumentando o número de, de tempo né, que seu canal está tá, tá sendo visualizado. Então, você é isso aqui. Ó, muito tempo de visualização é bom para você. Então, para você ter retenção, aumentar o tempo de visualização, você tem que chamar a atenção nos 15 primeiros segundos, porque tem muita gente que entra no vídeo e pede ah, perde a paciência e sai. Coloque energia, tá porque é normal que você, às vezes, faça um vídeo, né? ainda mais que está começando, e você não fique tão legal assim essa, essa abertura. Faça uma chamada para a pessoa ficar até o final do vídeo, ou seja, fala, ó, oh, eu vou falar aí de 10 itens, é, mas o, o, o, o sétimo é muito bom, os, os do final são legais, então, ó, fica atento agora, aí que pouco que eu vou é, dar a melhor dica agora. Tá? Então você tenta, mas também faz com que a pessoa não pule para o final do vídeo. Evite falar a frase de encerramento. Então é isso, a projeção é só, essas foram. Então a pessoa fala, e, já acabou, ela vai ficar de pé Então às vezes você tem que passar a mensagem no final, você fala, então é isso pessoal, o cara já pega, sai do teu vídeo os últimos dois, três minutos que você precisa passar uma informação importante e sempre tem informação legal para passar ali, você perde o usuário sai então ele vai sair e não vai escutar de repente uma informação importante tá então você faz a, a chamada para ação às vezes um pouquinho antes para já que a pessoa está assistindo ali ela, ela assiste durante alguns períodos eu faço isso né eu sempre coloco uma chamada para ação no início um pouquinho ali nos dois terços do vídeo e no finalzinho ali para fechar o vídeo eu faço uma chamada também porque isso você é informação importante você tá é, falando de outros vídeos que você tem, você está falando, você está indicando alguma coisa para pessoa, entendeu? Você está pedindo para a pessoa deixar o like, para se inscrever, e, poxa. Se você não só fizer isso no último segundo, então você falar, se, se chega aqui, ó, você fala, então tá pessoal, aqui por hoje é só, o pessoal, vai embora. Eu aqui no meu canal, por exemplo, tem a questão que eu tenho que, que, eu tenho que mudar aqui. Eu fico muito parado, então, às vezes fica monótono. Então o que é legal? Você está fazendo um negócio um quase faz assim, ou então você vem, fala perto da câmera aqui, você volta. Então assim, se você mudar de assunto, você pode mudar de posição na cadeira, tá? Então você pode levantar, então você pode mudar de tela, você vai para uma tela do, é, do YouTube, vai pra uma que nem eu faço aqui, ó. Eu tô aqui, às vezes aparece meu rosto, às vezes eu vou para o YouTube. Isso aqui ajuda a deixar menos, menos monótono, tá? Mudar a cena. Chama atenção para uma parte importante do vídeo. Então, atenção gente, agora a parte mais importante, fica ligado aí que que se você perder isso aqui, cara, tu vai deixar de, de ganhar várias visualizações, vai deixar de ganhar inscritos. Então vale a pena você fazer essa chamada, porque às vezes a informação é realmente importante. E se você não der essa importância, não mostrar que é importante, a pessoa está pessoa ali também no celular, tá fazendo alguma coisa junto e, e passa a batida, e ela acha que seu vídeo é ruim, mas na verdade ela não prestou atenção. A atenção ao áudio, que é fundamental, a imagem tem vários tipos de câmera, tem vários tipos de iluminação, eu estou com iluminação aqui, então a pessoa, se o áudio for ruim, ela vai embora, e, cara, e aí você perde um usuário só por causa do microfone que você não usou legal, um vídeo com eco, um quarto com um abafado. Eu vou falar uma coisa bem importante também, fica comigo. Se você não deixou o seu like, deixa o like, se inscreve no canal, tá bom? Deve ativa o sininho para receber. Deixa um comentário se você não deixou ainda, tá? Vou falar uma parte bem legal agora aqui que eu achei importante para você, já que você, de repente, está começando aí do, a gravar seus vídeos, aumentar seu canal. Então é só, preste atenção. Eu vou falar uma coisa agora aqui. Pode te ajudar bastante. Tem muita gente que começa o canal, não sabe nada, e cada vez que assiste um vídeo desse, ele dá um salto, né? Diz meu canal, se você não conhece, dá uma olhada lá na playlist, tá? Porque eu falo vários assuntos sobre o YouTube, falo sobre edição de vídeo. Ensino você pegar um vídeo, como gravar no celular. Eu tô gravando aqui com, com o microfone, aqui ó. Tá vendo, é uma das formas que eu tenho eu explico isso no, em outros vídeos, como você faz isso para poder pegar um som de mais qualidade. Eu tenho também a iluminação minha aqui, que também tem outro vídeo ensinando a fazer iluminação para o seu vídeo ficar bom, né? Porque isso é a qualidade que o usuário percebe, tá? Então eu ensino a fazer um... Deixa eu ver aqui, ó. Você consegue ver. Olha a diferença com e sem. Então, assim, eu tenho outros vídeos ensinando a fazer ferramentas Esse aqui que eu que fiz. Eu tenho dois é, softbox. Eu ensino a editar os vídeos. Eu ensino várias manhas. De SEO, como essa aqui, que eu acho que deve ter sido legal. Se você gostou, aí, como eu já falei, é, exerce a gratidão e deixe seu like. Então, aqui no canal tem vários vídeos que podem te ajudar, se você está começando do zero, a você construir teu negócio mesmo. Tanto teu negócio, quanto construir teu canal, como você se aprimorar e se tornar, é, é, se tornar profissional. Né? Assim, eu acho que todo mundo tem o objetivo de conseguir construir um canal, é, é, gravar vídeos cada vez melhores, aumentar a visualização, aumentar o número de inscritos. Mas tem uma coisa que é fundamental aí, que é o seguinte... É, você pode comprar tempo. Você, quando está assistindo esse vídeo aqui, está ganhando tempo. Eu estou te dando de graça o tempo que eu gastei para poder aprender isso aqui. Eu estou mastigando, fazendo resumo, estou te entregando. Cara, isso tem valor. tá Tem vários cursos, vários muitos cursos aqui que eu já paguei que não entregam cara, nem 10% do que eu entreguei aqui. Tá? E que cursos caros, 500 reais e tudo mais. Tem formas que, assim, ah, comprei um curso, vale a pena? Cara, você pode conseguir sem fazer curso, sem comprar curso nenhum, ok. tá só que tem uma questão. Quando você compra o curso é quando está comprando tempo. De repente o teu desenvolvimento demoraria aí, sei lá, seis meses, um ano, um ano e meio, você comprando o um curso em um mês, um mês e meio ali, você já adianta aquilo ali, né? Então tem um custo do curso, realmente, e tem um custo de não fazer o um curso do curso. Como assim? Pô, imagina um ano e meio se você não fazendo suas vendas, como você poderia fazer. Imagina um ano e meio você não conseguindo aumentar seu canal não ganhando inscritos, imagina assim, a pessoa pode demorar um ano para alcançar, aí, sei lá, mil, dois mil, dez mil inscritos, mas concursos o curso ela pode alcançar dez mil inscritos em um mês. Cara, tem um custo para o curso, mas tem um benefício, e o custo de não fazer o curso também tem um custo caro. Você não gasta os 500, mas também você deixa de ganhar muito mais, muito, muito, muito mais Então, você não investir em conhecimento também tem um custo, o custo até acho que é mais, bem mais alto. Porque você não gasta, às vezes, sei lá, 200, 300, 500 reais no curso, mas em compensação você deixa de ganhar muito mais nesse mesmo período. Eu fiz alguns cursos que foram divisores de água, assim, que me deram, fizeram dar um salto quântico né, é, e acelerar meu processo. E eu indico vocês também, eu vou deixar aqui, além de, de várias indicações gratuitas, tem várias indicações gratuitas aqui de conteúdo, que você pode consumir já dá, e, e aprender mais. Meu canal está recheado, de, totalmente grátis, tá? Totalmente grátis, vários vídeos ensino, que nem esse aqui. E também tem uma indicação de, de alguns cursos, tá? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link na descrição. Então, não descarta a possibilidade de você fazer algo que possa te acelerar. Então, eu vou deixar lá embaixo um, um link que foi o divisor de águas do meu negócio. Acho que vale muito a pena, tá bom? De um especialista aí que tem mais de 15 anos de mercado. Vou deixar sinalizado ali no meio das estrelinhas, dá um clique ali. Só você dar uma olhada no vídeo dele, você já, já é uma aula, tá? Porque ele vai falar várias coisas também que você não aprende em qualquer lugar, tá? E nem com qualquer um. Pesquisando, tá bom? É isso aí, gente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.